Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou falar sobre um pregador que ele dá como se fosse uma continuação dos Dez Mandamentos, tá? Para lembrar, e você curte, compartilha, é, comenta. No final, se você não gostar, aí você dá um dislike, certo? Vamos combinar assim. É seguinte, então o vídeo eu não lembro de quem era, o vídeo com a, qual era o pregador que, que fez a, a mensagem lá, né? Mas ele tipo falava sobre os 10 mandamentos, falava o pessoal cumprir os 10 mandamentos, cumprir os 10 mandamentos e tal e tal. Só que ele acrescentava mais vários mandamentos, né? Como se fosse uma continuação dos 10 mandamentos. Ou seja, já tem uns 10 que, que a pessoa não consegue cumprir de jeito nenhum. Você nunca vai conseguir cumprir os 10 mandamentos, porque o, os dez mandamentos não é para você os mandamentos é o povo de Israel né? os mandamentos lá, aquelas coisas do antigo testamento é povo de Israel, tem uma parte lá que é pra gente mas aí é detalhe, é um, um outro assunto mas os dez mandamentos em si é pro povo de Israel, não é pra você é. então o cara queria que você cumprisse os 10 mandamentos e ainda acrescentava outros, por exemplo 11 se humilhe 12, para de viver pra você 13. dias as costas para o pecado. 14. Venha para Jesus. 15. Leia a Bíblia. 16. É, a, a, obedeça a Bíblia. É, 17. Acha uma boa igreja. É, de, acho que eu perdi a contagem. É, depois conte as boas novas. Então acontece é o seguinte. A pergunta é, se a pessoa não consegue cumprir os 10 mandamentos por causa do pecado que habita nela, quer dizer, a, a, a essência do pecado é fazer você desobedecer os mandamentos. Se, Paulo chega a dizer assim, ó se o pecado é, não não existisse, é, não, se, o pecado não, se o mandamento não existisse, o pecado estava morto. Mas como veio o mandamento, o pecado reviveu, aí me fez morrer, entendeu? Então é o seguinte, você tem mandamento, o pecado vai fazer você desobedecer. É batata. Então o que acontece? Você, eu, ninguém vai conseguir cumprir os 10 mandamentos. Qualquer pessoa não vai conseguir. Entendeu? Então acontece o seguinte, o cara ainda cria mais outros. Ora, se você não vai conseguir cumprir, para que criar outros? Então... Ah, tá. então por causa do pecado. O pecado que habita na pessoa não vai, não, não vai deixar eu cumprir os 10 mandamentos. Então, se o pecado não deixará cumprir os mandamentos do próprio Deus, como é que vai, é, a pessoa vai cumprir esses outros mandamentos que foram criados? Então, a essência é o seguinte. Ninguém vai até Jesus se o Pai de Jesus não levar a pessoa até Jesus, certo? Não tem jeito. Se o Pai não levar, se o Pai não trouxer até Jesus, você não vai, eu não vou, ninguém vai até Jesus, certo? E outra, como pregarão se não for enviado? Quer dizer, a pessoa para pregar tem que ser enviado, entendeu? Ela tem que ouvir Deus falando tal, para que ela vá pregar o Evangelho. É, logicamente que isso vem depois de crer, né? Eu, quando ela crê em Deus tal, crê em Jesus e tal, essas coisas vão andando e ela vai pregando. É, então, criar mandamento, pegar os mandamentos, mesmo que o mandamento eterno na bíblia, você ficar obrigando a pessoa a cumprir isso ali, você está botando peso na, nas costas dela, Entendeu? É... Então, querer que o pecador Cumpra os dez mandamentos Ou qualquer mandamento que seja É querer que o urubu coma o piste Sabendo que o urubu só come carniça Entendeu? Não adianta querer que uma árvore má De fruto bom Ou que uma, um, um, de uma fonte doce Saia água amarga Ou de uma fonte amarga Saia água doce Entendeu? Não vamos exigir do pecador Mais do que que ele peque Agora do santo Nem precisa exigir que ele vive em santidade. Do justo não precisa exigir que ele vive praticando ato de justiça. Dos nascidos de Deus nem precisa pedir que ele vai fazer boas obras, entendeu? Então, é isso aí. Curte, compartilha. Se você não gostou, se gostou, é, comenta aí embaixo. É, dá dislike se achar que deve. E vamos que vamos, tá bom? Valeu!